E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Ah, e yeah. Sem papo de arte, eu sou um artista. Até porque você vai ver que eu tô na pista. Eu sou o Michelangelo aqui na lista. Pois eu virei um ninja, mas eu nunca dissei de disse, ser um renascentista. Wow. Vou Quando dia eu for, então vai ver... Que cê deu K.O. porque se H de tartaruga tá fora do canto. Então vota pro seu casco no Espírito Santo. Ah. Uou! Tá, por isso agora deixa eu te falar. Deixa que eu te relembrar da aldeia, ganhei três vezes, né? Esse aqui também é meu lá. É porque sabe que isso daqui é solo de MC. Por isso você é esquisito. Hoje você vai sofrer, sua arte vai ser o quadro grito. Uou! Só ganhei uma aldeia, ganhou três, cê nessa gás. Cê ganhou porque eu não tava, que hoje cê não ganha mais. Uou! Esse cara aqui Uou! Nunca é capaz. Por isso agora se acostuma No mob cê trombou de frente, meu amigo, e cê levou uma surra Meio ao pra quem? Pra você no Espírito Santo é bom lembrar neném Aqui é estado neutro E você se foda no Espírito Santo com sua família toda Uou! Hoje você vai perder, não dá nada não sair de casa se busquem esse pé Na verdade, oh. você tá no canto Só que primeiro eu já tinha te buscado no Espírito Santo E na Bahia, você não foi bater de frente Não me busca em minha casa, pois não é homem suficiente oh.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 E graças a se seu for cansado, vai curtir agora embora Você falou da minha vida, eu falei da sua Então respeito não fica de zoa Fala comigo quando virar sujeito homem e parar de ser bancado pela sua coroa Como ah! é tá falando é com o Johnny A cultura é de respeito, mas tem que respeitar pra ser respeitado Cultura de homem É, cultura de homem, ok no. Por isso que agora vou rimando com a fé, J. A cultura não é só pra homem, a cultura é hip hop e ela é lá pra quem quiser Paga as contas da mãe Isso que você fala com o pai Por isso no verso você não foi fada. O que yeah. é a Paga as contas yeah. das mulheres dentro da sua casa Você é machista quando você okay. chega na roda Uou! Você tem como provar? Eu sou cabuloso, eu sou machista na roda Então faz assim, você tem que provar a caminhada Se não sabe que é pescoço Uou!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 Falta de respeito é você falar que eu não respeito querendo falar isso na minha cara. 10 anos de corre, caralho! 10 anos de corre, caralho, criança panguano 10 anos de corre, eu tava fazendo um rime que eu ainda tava mamando. <risos>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 Que? A Levitska que aqui não foi? Hey! Da hora, mano, que você se aposentou Apriu oh, oh. o estado, ganhou nacional Só que depois que o Cid parou uh! é. É, daqui, que Realmente você quer falar do co-rimando Compar SP até com Brasília? Uh! O rap tá em todo estado Só que agora é rimiscana Hei! Só fala aqui nesse P Que você não aguenta nenhuma semana ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Mas eu deixei ele representar na trajetória. Ah, eu não ganhei de São Paulo? Pergunta pro Jafari é essa história. A a nacional, de 2015 que você nunca foi. Sabe, ah, meu mano, que quando eu chego na rima, eu não vim para dar boi. Oh, independente do estado, independente do seu limite. Um, eu sempre faço freestyle, por isso que eu encaixo no beat. Um, eu sou da geração que ama o hip hop, tipo Hitchcock. A geração do ataca contra a geração TikTok. Oh, oh, que que é essa geração tiktok é a polícia que fala que é a resistência! fala de tiktok, essa daqui que vai ser enquete! Ah. Se eu tivesse lá no seu estado, bate ela e também na internet! Uh. Uh. Uh. Não na internet, cê não é veloz! Ei! Hey. Na eu não vou, porque senão não separa eles de nós! Uh. Eu te falo por isso que você fica no algoz! Uh. A polícia resolve com a arma! Minha arma sempre foi minha voz! Uh. Uh. Por isso que essa conquista Eu sei que onde você tá falando, mano, envolve todos golpistas uhum. Só que no final de tudo, você não chama toda a sua família uhum. Então falando de bolsonarista, golpista tá fazendo zona lá em Brasília uhum. Desculpa, mas nessa eu não sou cabaço uhum. Falou de bolsonarista, respondo pelo que eu fiz, não no que eu faço uhum. Mas tudo bem, você quer guerra, então vai lá pro congresso Já ouviu falar de instituição parlamentar? Escreve 10 versos Responde esse daqui que é o momento Escrevo o verso, meu mano, universo Até porque eu tô além do tempo Você fala, responde por você Esse daqui que é o discernimento Se eu tô aqui, a cultura é minha, Eu respondo por mim em todo movimento Uou! Olha só, então todo um movimento Então como vai se sentir um movimento Com o teu mau posicionamento Você sabe que na rima eu não fico envolvido Pra que vou falar de política Num bagulho que já criou com o nome partido Uou! É. É. Não, não, não, ah, o ano começando como uma saga que nunca acabou, cê tá ligado, mano? É nós e mano, eu batendo, se apanhando. Eu fazendo o que eu quero e cê debochando. Continua que eu vou te tirando. É dessa forma, otário. Perdido, eu pensei um pouco, mas mano, isso é desperdício Nem vou ficar xingando, não vou abaixar o meu calão Eu vou aumentar meu nível, buscar eu lá, vacilão uh! Buscar você aonde? Eu tenho que buscar um MC bom que faz por onde Ele quer mais ter fit, eu acho que não Se é fit, já perdeu, obrigado pela participação uh! A nova saga, e eu digo que sim. E nessa saga o Bássia virou Super Saiyajin. Oh! Vacilão, pra virar Super Saiyajin, procura a esfera do dragão. Vai nos quatro oh! pra do mundo e tenta procurar pra ganhar de mim. Que enquanto eu tô aqui, cê é burro e morre igual Kuririn. Oh! Oh! Eu morro, mas eu volto. Encontro um MC ruim desse agora, eu me revolto. Na esfera do dragão, ô oh, mano, você se luxa. Esfera do dragão, só achei o MC bola murcha. Oh! Que só enrola, fala merda igual o Neto é o dono da bola. Oh! Que não desenrola e se perder a partida não paga o dólar e vai embora. Oh! Porque quem paga otário que fica algum da mole? Não sou dono da bola, meu Deus, que atitude! Esse cara rimando inacreditável, futebol clube! Porque é inacredibilível, pai, a palavra é como, do jeito que é indescritível. É dessa maneira eu faço a minha, faz a sua. Você é o dono da bola, pai, eu sou o dono da rua! E três, demorou, dois, demorou. Um, e mano, cê se é maloqueiro, sabe que ninguém é dono da rua. Cê não é dono nem da minha e nem da sua. Inacredibilível, assim você citou. Calma aí, já vou aqui consultar o Google Tradutor. <risos>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 Chegou lá e até eu não cheguei, só que é isso, que eu tô falando, não jogar na cara pra você entender. Você <risos> vai gozar com o pau dos outros, meu amigo, calma aí que eu posso te refutar. Mas se você olhar o ranking da ano passado, o cara que nem é de São Paulo, ficou em primeiro lugar. <risos> Tá difícil de escutar, mas meu mano sabe eu sou perseverante. Já que Ei. você quer citar o nome do meu rival, pesquisado no YouTube. Todas as surras com o tomou do cante. <os ex> <gêmeos> Falou que ele foi o primeiro lugar. Isso aí ficou entendido. Pesquisa lá quem um ano ganhou os quatro semestres seguidos. Pra você ficar entendido. Tô... Só que aí, tá mandando eu vou seguir descer um teste.